Meu nome é Alisson e eu gostaria de saber qual que é o prazo que eu tenho para buscar justiça contra a empresa que eu trabalhei e fui prejudicado. Oi, Alisson. Olha, se você já não está mais trabalhando, o seu contrato de trabalho foi extinto por qualquer motivo, se foi demitido ou pediu demissão, então você tem dois anos para entrar com a ação na Justiça do Trabalho. Lembrando que você pode pleitear os direitos dos últimos cinco anos. Se você ainda está trabalhando nessa empresa, aí o seu prazo é o de cinco anos. Então você tem cinco anos para pedir cada direito que foi violado, contando cinco anos a partir da violação desse direito, ok?